E deixar o local safe, né? Sair daqui, deixar o local safe. É, a gente já tem ali o acesso principal que está que aberto, né? Não deveria estar aberto ali, o que sugere que deve ter alguém patrulhando essa área. Eu já tem o visual de um inimigo ali. Eu não sei se é um inimigo, se é, se é um trabalhador aqui, mas já tem alguém ali. Opa, tem alguém ali. Já tem o visual aqui. Civil. Civil? Provavelmente tem inimigo atrás. Sim, sim, é civil. Provavelmente tem inimigo lá atrás. Achei porra. Beleza, o inimigo tá rendido, mas como a gente não sabe se tem inimigo ali, é muito provável que tenha na verdade. Ok, vamos aproximar aqui pela lateral. Vamos encurtar o ângulo de visão deles se for pela frente vai ficar muito fácil. Foi, tenta fechar agora aí. Não, não. Vai não. Nossa, tenta empurrar. Tenta empurrar pra ver. Não aparece nem animação de empurrar, cara. Nossa. Não, eu tô dizendo andar pra frente pra ver se você empurra. Não. Vai, vai, vai, vai. Aí. Nossa. Vai. <risos> fechou? mas olha Fechou aqui, fechou. Bloqueia. Quer que eu coloque uma wedge aqui? Vai Beleza Beleza Tô pegando a esquerda aqui Beleza, indo junto com você Tá limpo Beleza Beleza, só um minutinho pessoal que eu já... Já falo com vocês uh... O Luigi falou que caiu. Caiu a transmissão, pessoal? Aqui tá normal. Caiu, voltou. Escreveu aqui, caiu, voltou. É, deve ter, deve ter dado alguma travadinha aí. Mas enfim, tudo certo. E aí, tá beleza aí? Beleza. Vou abrir aí. Vigiar os dois, beleza? Beleza. 3, 2, foi. Opa, opa. Ups, que é isso, cara? Flash. Vai. Cadê o Vagabundo? Ele caiu? Caiu. Tá. Judei ele. Só um ou tem mais um? Só vi um. Só vi ele. Beleza. Como é que tá aí? Você ficou ferido? É... Fiquei, mas me curei. Mas aqui tá, most... tá constando que eu não tomei dano, não, que estranho. Beleza. Eu ainda tomei um tiro no, no braço aqui. Beleza, tudo certo. Tudo. Vou avançar, vou avançar à esquerda aqui, você pega as duas, beleza? beleza. Pode. Ir. Beleza, aqui tá limpo nas duas. Ok. Bloqueia o acesso principal Beleza, acesso principal bloqueado Beleza Vou pegar aqui a evidência Beleza, porta trancada aqui Beleza. Preparado aí? Foi. Ah, não acredito. Flash. Está OK. OK. Direita tá limpa, hein? Como é que tá aí as duas? Limpo também. Vai pega Aqui as duas, tem um cachote atrás, indo agora. Foi beleza, direita limpa, tiei beleza. Beleza, vou fatiar para a direita aqui, você pega as 12. Foi. Tranquilo. Beleza. Tá limpo. Beleza, só voltar agora. ...bloquear a porta aqui. Sem surpresas. O só 26. Tô ok. Se bem que tá bloqueado lá então. É, Ufa, qualquer sim, forma. é verdade. Remover aqui o bloqueador da porta. Tá ok. Preparar no flash aqui. Aí, beleza. É, só abrir lá. Cometa a flecha. Beleza. 3, 2, 1. aí. Não, tem que destravar a porta aqui. Beleza. O que o pessoal tá comentando aqui. Aí, vou abrir. 3, 2, 1. Abre. Inimigo. É civil. Tem outro lá também. beleza, sem visual. Tá pronto aí para avançar? Sim, pronto. Vou jogar mais uma. Vou jogar pra você invade. 3, 2, 1. Vai para a esquerda que eu pego a direita. Vai. Foi. Direita, direita limpa. Esquerda limpa. Beleza. Tem uma porta aqui aberta. Fechei a porta. Fecha, porta aberta fecha aí. Deixa aberta não. não. a porta aberta tá lá na frente. Não tem cover pra fechar. Beleza. Porta bloqueada aqui da direita. Lancei um bastão de luz aqui. aqui Opa, levantou bacana. Que é isso? Deita aí, meu irmão. Bora bacana. Quem foi que mandou você levantar? Atirando a gente? Opa! Inimigo. Acabou usando escopeta, cara. Putz, não sei se eu bati ou não. Peraí, peraí, peraí. Cuidado aí. Tá por aqui, ele. Vou jogar uma flashzinha nele ali. 3, 2. Foi. E aí, tem visual? Acabou a bate ele. Ah, beleza. Você yeah. viu lá na frente também. Mal G mais vagabundo aqui. Uhum, se Tô vigiando aqui. Para Please, eu just want to go home. Beleza? Reportado aqui. Beleza. Nossa, foi demais. Era só para fechar, pô. Pô, oh, é sério. Pronto. Eu tô num canto que tem uma porta aberta e lá tá totalmente desconhecido. Beleza. Tem esse um view lá na frente. Segurei. Com... Segurei que eu Já vou bloquear tá a porta aqui. Beleza, segurando aqui. vigiando, Bloqueada. Beleza, esquerda tá limpa. Qual é a porta que está aberta da esquerda? A da direita aqui. Hum. O inimigo foi neutralizado lá. É, de qualquer forma vai ter que invadir. Você quer jogar uma flash lá? Joga uma flecha antes de invadir. Que aí eu vou pegar a esquerda aqui e você vai entrar pela direita. Vai, vai, vai, vai. Pega a direita, pega a direita. Não dá pra ver nada, aqui, cara. vou bloquear a porta aqui. Putz, joga o light stick um no chão. Joga o jogo light stick aí. Tem uma outra porta aqui no canto. Ok. Tem um rendido ali. Joga uma outra light stick aqui. Beleza Por enquanto tá limpo aqui Não. Você me dá cover enquanto eu dou restrain Enquanto eu contenho esse Não, aqui deixa, deixa esse cara aí é, Você vai pegar essa porta da direita aí Deixa esse cara aí, depois a gente pega ele Eu vou jogar, vou jogar uma flash lá dentro Lá à frente E aí a gente avança Vai, vai, vai Ok Lateral aqui tá limpa, como é que tá aí? Terminar de verificar aqui Civil aqui Beleza Beleza, vou conter um civil aqui Aqui tá limpo, tá? Aqui okay. dentro tem um civil e tem um cara morto com o cérebro pra fora <risos> O dia não foi bom pra ele não Outro civil correu pra cá, jaqueta amarela Beleza. Contive também Aparentemente tá ok aqui Tô aguardando pra gente invadir aqui, vou precisar de cobertura Beleza Beleza, tô pronto aqui Beleza. Você verificou essa parte de trás aqui que a porta tá fechada? Qual? Oh. Essa aqui, a nossa direita. Não. Eu não verifiquei, não. Me dá cobertura aqui rapidinho. Tá. Essa daqui tá vazia. Pronto, vamos lá. Foca na esquerda aí. Tá vendo aí? Uhum. Vendo. Beleza. Três, dois, bora. Não, só no um light stick aqui Boa Dropping light stick E agora sim Vou Bloquear essa porta aqui Beleza, pijando só as seis. Tá certo <risos> Já reportou todo mundo aqui? Afirmativo. Aquele que tá lá dentro era o mesmo que tava aqui na entrada? Isso, ele correu pra cá, deu uma coronhada nele e contive. Você deu uma coronhada no rapaz, é isso? É agressão o nome disso, é? Tava, tava correndo, né, cara? <risos> <risos> Acalmei ele um pouquinho. <risos> ah tá, faltou pegar dois desse cara. Você não vai precisar mais disso É, Olha. justamente Muitas vezes as pessoas não sabem Mas muitas vezes um, um refém Ele só quer ser afagado com uma coronhada né? uhum. Às vezes é, é só isso que o cara quer na vida E aí a gente faz esse Esse serviço social aí uhum. um trabalho diferenciado um né? trabalho diferenciado, exatamente Beleza Dá uma olhada como é que tá aqui. Beleza, Mesmo... tem... É, tem, tem um inimigo aqui, ou melhor, tem um civil, pseudo-civil aqui, a nossa esquerda. <risos> Gostei dessa classificação. <risos> tá aqui a nossa esquerda. Não sei se ele vai fugir. De qualquer forma, quando a gente abrir, se por acaso ele não fugir... Vou equipar o taser aqui. Sim. vigiando aqui as 12. É, tem que, tem que remover aqui. Peraí, é, deixa eu remover aqui. Beleza, agora sim. eu Stay Trap aí? Tá tudo certo. Só abrir aí que eu vou fazer um carinho no rapaz ali. Não tem Trap não, né? Tá ok aí. 3, 2, 1 Putz, não pegou. E, e ele ficou paradinho ali. Aguardando. Pegou agora? Aê! aqui as 12. Beleza. Vou avançar as 12. Beleza, avanço pela esquerda. Beleza, a direita tá limpa. Esquerda por enquanto tá ok Tem acontecível aqui Como é? Tem acontecível aqui e aí? Sem visual Ele tá aqui comigo na esquerda Você Tem de vigiar aí? É, aqui aparentemente tá limpo Me dá cobertura aqui pra eu Conter o cara Peraí, tô voltando Deixa eu bloquear a porta aqui de trás para não. Não, não, aí tá, tá, OK. Pode deixar. Beleza. Aí não vem ninguém não. Beleza. Se viu ali, pode ir, pode ir. Ai. Se viu com tiro e reportado. Beleza. Tá aí, Esse bicho, esse bicho, esse bicho. Tô de olho aqui, tô de olho aqui. Chegando onde? perto. Tá onde outro? Os dois estão aqui nas minhas 12. Eu tô pela esquerda aqui. Beleza. Sem visual. Tem que conter os dois. Tem uma rendida. Mas pode ter inimigos na área ainda. Sim, a rendida tá aqui. Minhas 12 tem outro cara lá na frente, também rendida. Beleza, tudo certo. Pode mudar cobertura enquanto eu... contei a mulher aqui. Pode ir, pode ir. Tá coberto aqui. Os caras nos filmes! Nice, Beleza, beleza. Beleza. Bang lá dentro, prepara para invadir. Preparado, vigião 12 Beleza. Jogar a Bang lá dentro, aí você invade. 3, 2, vai. Vai. Pode ir, pode ir. Tá limpo. Ok. Aí reportado aqui Boa, boa Logo nas suas seis Beleza Tem um civil aqui logo à frente E mais atrás tem um meliante Enfim É aquela coisa né Vamos que vamos Uh, salve Taurus, Taurus Game Mandou aqui, quero ver você jogando Escape from Tarkov Logo logo, logo logo, vamos que vamos Valeu pelo superchat aí, guerreiro é, Pessoal, já já Eu leio os comentários aí, ok É porque a gente, tá, a gente tá Bem pegado aqui, mas logo logo eu comento aí Se por acaso, é muito eu, não, difícil, por acaso eu não tiver visto o comentário Se acalma aí Que logo logo eu Eu leio, beleza É... Então, vou meter a porta aqui e... Ah, você tá sem o taser, né? Eu tô com o taser aqui, então faz o seguinte. Mete o pé nessa porta aí que eu vou... Peraí, peraí. Um pouquinho mais pro lado aí. Beleza. Só meter o pé nessa porra aí que eu... Meter o pé, eu... aqui eu só posso abrir normalmente. Ou quer que eu meto o pé mesmo? Não, tem como meter o pé, vai lá. 3, 2, 1... Opa. Eita. Putz. Desgraçado, fugiu. E o pior é que é um, é um tiro só. <risos> é uma merda isso. Beleza, pelo menos um se rendeu. Só recarregar essa bagaça aqui. Beleza, tudo certo. Como é que tá aí? Tudo certo, por enquanto. Beleza. Tô passando, bora. Peguei a esquerda aqui. Uma porta aí que a gente ainda não verificou. Essa aqui tá bloqueada. Beleza. Coloca uma light chique aí. Já, já. Jogar outra aqui. Enquanto você viu aqui as é minhas duas, também então abaixou. Beleza. Rendeu? Rendeu também. Beleza. Quer me dar cobertura enquanto eu contenho esse daqui? Aí tá... tá tenso aí pra render. Tá exposto. É. Não tô vendo nenhum inimigo aqui não, hein. Também não. Visual negativo. É. Vai lá, vai lá que eu tô aqui na cobertura. Beleza. Ok. Ok aqui. Okay. Rendeu aqui, reportou Não, esse daí eu não contive não. Já segurei então que eu vou. Beleza, te dando cobertura. Beleza. Tem outro também. Só que ele está mais na frente. Gabi, ok. Sem visual. Beleza, Beleza, temos o áudio de inimigo avançar, ainda. Aí. Beleza, vou pegar outro aqui. Pode ir. Cadê esses caras? Já? Beleza, tô aqui no final. Tem e uma aí? porta aqui. Mas essa porta tá bloqueada aí. tem nada aí, não. Uhum. Show. E aí, sem visual dos outros inimigos? Sem visual. Tem uma porta aqui no meio, também. Tem um cara aí que... É, se rendeu. Estranho, hein? Só que eu acho que ele já saiu daqui. Ele já saiu daqui. Deve ter corrido lá pra outra porta no meio. Você viu ele? Aquela porta... Ó, oh, peraí, peraí. Tem então, alguém atirando aqui. De onde? Sei lá, velho. Como assim, cara? A gente cobriu tudo aqui. Como assim, velho? Pega direito direita aí. Cara, eu não acredito que esse cara tá atirando através da porta, é, é mentira isso, só pode. Ou será que ele tá lá fora? Pode ser que uhum. eu esteja lá... Será? Boa pergunta, cara. É porque ele começou a atirar e parou, desistiu. Ó, oh, chegou, chegou. Ele tá por aqui, Tá aqui, cara. tá aqui. Não tô vendo ele, cara. Ele tá aqui em Ó, ele oh, tá aqui. Ele tá aqui comigo. Vou tentar pegar ele aqui. Fica ficar baixado. Vai flanquear. Pode flanquear que ele tá aqui comigo. O flanquear é meio arriscado que ele pode me ver lá. Cadê esse cara? Vou banguear aqui. Batiu. Achou? Achei, bati aqui. Beleza. É, ele tava focado em mim aqui. Ele virou pra mim na hora, cara. Aí. Tá faltando aquele civil lá. Beleza. Tem aqui a porta de fora. E tem a porta do meio lá. A porta do meio tá bloqueada. A porta da direita também? lá tá bloqueada também, estão todas bloqueadas. Ele só uhum. pode ter voltado por aqui. Por onde a gente veio aqui, é a única porta que não tá bloqueada aqui. A tá de fora aqui também tá? Aquela porta lá de fora? Tá bloqueada, a principal. Uhum, ok. Então só muito por... provavelmente ele deve ter... É, só pode, só pode ter voltado por aqui. É o único acesso. Como é que tá aqui? É. Que eu tenho que pegar os civis e ainda não.. Enfim. Vou avançar. Avançando. Beleza. Vou pegar aqui. Beleza. Vijando aqui pela direita. Ah! Saco! <risos> Confundiu aí o. Putz! Tá um aqui. Cara, numa tensão desgraçada aqui tem um manequim ali, sei lá, um negócio parado ali. Beleza. Então, que eu vou pegar a esquerda aqui? Você pega a direita. Beleza. 3, 2. Beleza. Foi. Esquerda tá limpa. Direita, por enquanto, tá limpa. Ok. Em cada chamado já, tem uma porta aberta aqui pela direita. Qual? Porta que vinha até ter aqui. Ah, foi, é por uma... onde... é, foi por onde a gente veio, né? É, uhum. pode ser que tenha entrada aí também. Você negócio é que a gente nem sabe se é civil, né? É civil. Hum. Tem certeza? Absoluta. Ah, os suspeitos aqui são muito agressivos, cara, Eles... Essa porta aqui, beleza, você bloqueou, show. É, essa aqui tá bloqueada, agora essa principal aqui não tá não. Uhum. Se ele, se ele passou por aqui, ele pode estar tá em qualquer lugar, na verdade. Putz, até a porta daqui tá aberta, nossa cara. Vamos fazer o seguinte. Fechar isso aqui. Esse por acaso ele tiver passado e tiver ido lá pra fora, pois é. ele não volta mais. Vamos dar uma olhada aqui. É, tô indo. Direita. Direita Beleza esquerda porta aqui que você bloqueou Beleza, invadindo Tô cômodo principal aqui Cadê esse cara, velho? que é isso? É, aqui tá limpo. Tudo limpo. Aqui onde eu tô tem uma porta, beleza, se bloqueou. Bom. Beleza, é você aqui. Tá tudo limpo aqui? É, aparentemente tá. Tá tudo limpo. E cadê esse cara, velho? Será que ele não tá lá naquele corredorzão principal, não? Qual? A gente pode verificar lá. Qual o corredorzão? Lá onde a gente tava, onde eu abati o cara quando flanquei. De lá ele correu pra algum lugar. É, acho que aqui só faltou mesmo a gente olhar lá fora. Uhum. Ali, acho que tá bloqueado, né? Tá bloqueado ali. É, pra lá ele não foi, não. Okay. Ele só pode Quer ter. Ele só pode ter vindo pra cá. É, pode remover. Fazendo mandinga aqui? É, é, é, pois é. <risos> Bora. 12. Beleza. Sem visual. Sem visual aqui também. Tô indo pela esquerda. Pega a parte da direita lá, atrás das bombas. Beleza. Ainda sem visual. Pô, pensei que dava pra fechar as portas aqui igual o The Division não dá Sem visual ainda. Sem visual aqui. Vamos. Esse cara velho, meu Deus do Céu O cara sumiu total Esquerda Direita Aqui, Achei. aqui os dois Tá cobertura aqui enquanto eu contenho ele Tem outro aqui o Taser já era, não tá funcionando não Vou verificar aqui para ver se são só eles, beleza. Eu acho que sim, viu? beleza. Contando o primeiro then. aqui, I just go home. beleza. Completamos, beleza. Show de bola, show de bola. aí sim, é tenso pessoal, o negócio aqui é, é tenso, é tenso, vocês viram aí viu?